Liberdade, sim, sim, sim. e aí o um trânsito caótico <risos> lá embaixo. E agora nós estamos aqui no Jardim Oriental. É aqui na Liberdade, é o único jardim que tem? Muito Gente, não lembra Jumange? Olha isso. Vários jornais, revistas, papéis e afins, minha gente. Aqui estamos na Pinacoteca. Museu de Arte Sacra. E o que eu achei mais bonito foi o jardim. No ônibus da Terra, <risos> transporte de graça. vamos fazer um caminho. Não vamos. Não, Noemi! olha não, Gastei toda minha e lá vai feio. Estou apaixonada É a não não é aqui não. Na seguinte, Já Fala Já. a janela, Carolina erguia a cortina, e Maria olhava e sorria, bom dia, Arabela foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina, e Maria apenas sorria, bom dia, pensaremos em cada menina que vivia naquela janela, uma que se chamava Arabela, outra que se chamou Carolina, mas a nossa profunda saudade é Maria, Maria, Maria. E dizia com voz de amizade. Bom dia. Você é merece. Muito bom, muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado. pessoal, aqui é a Fernanda, Caçadora de Livros, é Clube do Livro Maranhão, estou com a Vivi do Scooby e ela vai dar um alô e explicar um pouquinho do Scooby para vocês. Oi pessoal do Clube de Maranhão, tudo bem? Então, é, o Scooby é a maior rede social de leitores aqui do Brasil e hoje, junto aqui com a Bienal, nós estamos lançando uma promoção onde nós vamos sortear 600 livros. Corre lá no site. Beijo! Eu estou chamando de Harry Potter brasileiro Estou muito feliz com isso É a história de uma menina da favela do Rio de Janeiro Que descobre que é bruxo durante um tiroteio É um pouco mais pesado que Harry Potter Na é que vocês gostem tem a continuação a Comissão Chapeleira E eu quero muito conhecer o Maranhão O segundo livro tem uma cena No Maranhão Eu tentei pesquisar o máximo porque eu não consegui visitar Mas eu quero muito visitar E conhecer tudo lá Então é isso do clube do livro Maranhão eu sou Ana Monteiro, autora do Diário de Samanta vou contar um pouquinho da história do livro para vocês é, o Diário de Samanta conta a história da Samanta né, que é uma vampira, é vocalista de uma banda de rock e ela morre no primeiro capítulo e nos capítulos seguintes a história se passa alguns meses antes, ela contando no diário porque ela resolve se matar ela faz isso porque ela tem um namorado humano que não sabe que ela é vampira e ela acha que ele está sendo ameaçado por conta de uns vampiros do mal que meio que estão perseguindo ela e esses vampiros são inimigos do Nicolas, que é o vampiro que transformou ela e que foi o grande amor da vida dela, só que ele sumiu um período antes sem explicar muito bem o porquê então a história gera em torno né, desse, desse mistério do sorriso do Nicolas e ela contando a vida dela na banda e tudo, né, no diário então é, tem umas cenas mais quentes, tem algumas letras de música que a Samanta canta né, muito rock and roll quem, quem gosta de romances, vampiros rock and roll, tem certeza que vai curtir. Fala galera do clube do livro do Maranhão, tudo tranquilo? Eu estou aqui na Bienal Internacional do Livro de São Paulo com os meus livros. Esse aqui é o primeiro da trilogia, O Príncipe Gato, que é O Príncipe Gato e Polita do Tempo, que conta a história de um viajante felino que veio por um túnel dimensional um buraco de minhoca do mundo dele que chama Marshmallow aqui para São Paulo para resgatar uma relíquia que é a Ampulheta do Tempo que é a única que pode salvar o mundo dele que está à beira da destruição aqui em São Paulo ele encontra um humano né que chama Hugo, que tem 17 anos que está passando por uma série de problemas emocionais, está super solitário na vida e encontra também o um Eleanor que vive no cemitério do Araçá que é o grande sábio da história, fala diversas línguas e eles juntos se nessa empreitada, em busca dessa lendária relíquia. E aí, o segundo volume é o Príncipe Gato e a Flor Cadáver, falando bem por cima. Ele precisa consertar um erro que ele cometeu no primeiro livro. Então, esse livro é todo ambientado em Marshmello, que é o reino do Príncipe Gato. Tem diversos personagens novos, como Thomas Mapache, que é um guaxinim, um famoso ladrão de abóbora gigantes. Tem o Lian, que é um fauno jardineiro O Stanislaw, que é um cavalinho de pau Que tem uma coleção de sapatos Enfim, é bem maluco No terceiro volume Que é o Príncipe Gato E a Armada da Noite Ele é ambientado em São Paulo E o Príncipe Gato e os seus amigos Vão pra lá pra enfrentar Um inimigo mais poderoso Que meio que eles acumularam Desde o primeiro volume, né? Que eu não vou falar qual que é Mas vai ter uma guerra muito complicada nesse livro e recentemente deixa eu pegar aqui eu na verdade foi no final do ano passado eu lancei o Guardião da Última Fada que tem uma forte influência do Lewis Carroll do Alice no País das Maravilhas né então eu acho que quem curtiu essa maluquice vai acabar curtindo também o Guardião porque segue nessa mesma linha tem uma série de mensagens que é aquela maluquice que não é à toa o leitor vai captar essas mensagens no final tudo faz sentido tem até algumas mensagens subliminares, né? Mas eu acho, eu acho, que é um, um livro interessante. Então, quem quiser saber mais também tem o site do Príncipe Gato, que é o www.principegato.com Tem a fanpage também, que é o facebook.com.br E tem também a fanpage do Guardião da Última Fada, que é, é guardião.fada Tem o meu site pessoal, que é o marcelocique.com tem diversas informações lá então quem quiser é só me adicionar conversar vai ser um grande prazer muito obrigado tá tá. oi pessoal do clube do livro maranhão um beijo a gente quem espero que vocês curtam o livro viu ela é maravilhosa ah. nice. Olá pessoal do Clube do Livro do Maranhão, sou de Cireireira aqui direto da Bienal Quero mandar um grande beijo para vocês e confiram a Marcos Size nas livrarias já de todo o Brasil Espero que vocês gostem Olá pessoal do Clube do Livro do Maranhão, um beijão para vocês Oi galera do Clube do Livro Maranhão, eu sou a Thalita Rebouça estou aqui para dar muitos beijos para vocês E continuem lendo, tá? Pessoal do Clube do Livro do Maranhão, tudo bem? Eu sou a o Costa, sou autora de Fortaleza Negra, Tempestade de Sangue. É, São histórias de vampiro, com um pouco de fantasia, é, mistura mitologia. Nós temos uma mocinha que é muito rebelde, muito diferente do que a gente vê por aí. Vampiros maravilhosos, muito sensuais, tá? E também é, aproveitar para falar dos meus calos fofos, que são os meus leitores amados do coração. São leitores que me acompanham desde a época que eu escrevi a fanfic e que estão comigo até hoje. E são assim a, uma, um dos motivos para eu continuar escrevendo, tá? são muito especiais mesmo. E eu espero que vocês possam conhecer alguns dos meus livros, que vocês leiam e que vocês se apaixonem também. Giovanni, tá? Solteiro. Olha Solteiro do... lá, Giovanni. Todo mundo vê o vídeo de quarta? Sim! Eu sou gêmea! Olha só, o Giovanni achou que era efeito especial, gente. É o famoso sabe de nada inocente, né? Eu sou gêmea idêntica, tá, Giovanni? É... Obrigado. A gente teve um contratempo aí com o lanche, né? Estamos muito animados, tá? De estar aqui. Obrigada a todos. Oh. Mas a gente só queria... E, claro, romance. É, eu realmente espero que Boca vai adorar junto Lily. Enquanto ela dirigiu-se em uma nova jornada para salvar o príncipe, que ela está caindo no morto. Meu amor a todos vocês gostaram de ver. Tchau, tchau!